Boa tarde a todos, boa tarde Boston, boa tarde Estados Unidos, boa tarde a todos aqui do Brasil. Aqui é o professor Rogério Tobias e nós estamos iniciando mais um Marketing com Rogério Tobias. Tudo bem com vocês? Como é que está Boston? Tudo tranquilo? Aqui em Belo Horizonte nós estamos aí com uma temperatura altíssima, né? um calor que não é comum aqui em Belo Horizonte, particularmente em Belo Horizonte, que normalmente é um lugar ambiente tranquilo, 21... Máximo 22 graus. Hoje aí tá passando dos 24 graus e um tempo seco. E começando aí todo mundo a sentir aquele calor. Ah, ainda bem que nós estamos na sexta-feira, né sextou. E a gente vai falar de marketing. Então, para dar uma refrescada aí em todo mundo, né? em nós todos aqui, em vocês, para que nós possamos é, passar aí um tempinho juntos, uma hora juntos aí falando de alguns assuntos que são fundamentais para o empresário, para o empreendedor que está começando agora e para aquele que já tem a empresa há algum tempo, mas ainda é, continua cometendo alguns erros que eu quero comentar hoje, alguns cases aqui, algumas inclusive experiências minhas como consultor, é, e experiências minhas como pessoa, né, como comprador, de, de, como cliente, ah, que deixa a gente realmente... Muito preocupado em relação a alguns aspectos. É, eu queria antes de, de começar no nosso tema aqui hoje, que é como ter sucesso no do marketing, no marketing em um mundo em transição, né? um mundo que está em constante mudança. Né? Então, essa transformação aí ela vai impactar diretamente nas empresas, diretamente em cada um de nós. Mas eu quero falar com vocês antes, deixar com vocês alguns contatos para que vocês possam. É, fazer contatos aí posteriores, para que a gente possa conversar. Então, aí tem os diversos caminhos aí, é, que são... É, é, veja bem, primeiro aqui, é, o vamos falar aqui o número do telefone, né, para o WhatsApp, 5531-98471-7711. E o Facebook, facebook.rtconsultoria.com, que é o nome da nossa empresa de consultoria. O e-mail, pessoal, gmail.com, O Twitter, twitter.com/rogeriotobias. E o Instagram.com/rogeriotobiasprof. Repetindo aí, instagram.com/rogeriotobiasprof. Tudo junto, né? O prof aí de professor, prof é para vocês poderem localizar mais fácil. É isso aí. Então, nós vamos o tema principal e nós vamos trabalhar em volta, né, é, desse tema que é esse mundo em transformação e como é que a empresa pode ter sucesso é, com marketing nesse mundo que está em transformação, em mudanças constantes. E eu não estou falando aqui só da pandemia, não, né? A mudança no mundo já vem há muitos anos atrás e vai continuar mudando, né? A transformação ela é inexoravelmente é, é, é, contínua, né? ela realmente não para, e as empresas precisam trabalhar cada vez mais com maior afinco, com maior preocupação no que virá, no que está acontecendo hoje e no que virá posteriormente. Então é importante que a sua empresa, que as nossas empresas, estejam de olho no marketing, e que esse marketing esteja aí tendo como referência maior essas transformações. Né? A gente não vive num mundo parado. E muitas empresas, apesar de parecer, parecer simples a gente falar isso, muitas empresas estão aí é, 10, 20 anos atrás. Né? Tanto em Boston, muito mais aqui no Brasil, algumas empresas continuam fazendo o bom, continuam fazendo o muito bom mas elas pararam de, de surpreender o cliente. E o que faz a empresa durar muitos anos é você, a empresa, você surpreender o cliente. Você como CEO da empresa, criar estruturas para a sua empresa, criar estratégias e táticas que sejam capazes de buscar, de atrair mais clientes. Vender não pode ser só hoje. Vender tem uma questão ligada a marketing, ligada à questão da marca do produto. Tá? Então, nós precisamos ter um conjunto aí de informações. Hoje, a informação para a empresa é muito importante, é determinante. E não podemos confundir informação com dados. Tá? Dados é aquele monte de informação misturada, embaralhada, que nós não conseguimos ali tirar uma conclusão. Nós não conseguimos entender um cenário. Então, como esse mundo está em transformação, nós temos cada vez mais informações chegando, mais informações entrando, e se a empresa não souber fazer uma filtragem dessas, dessas, desses dados, esses dados não viram informações. O que eu é, tenho recomendado muito nas, nas, nas consultorias é que as empresas busquem selecionar aquilo que é fundamental, filtrar aquilo que é fundamental e tirar da sua frente, col colocar num canto lá, ah, ah, dados, né? porque os dados não nos, não, não nos esclarecem muito, ele não nos deixa ver o horizonte, pelo contrário, eles podem até prejudicar a nossa percepção ah, do cenário, né? A nossa percepção do mercado é, dentro do nosso país, dentro da nossa da nossa cidade e, obviamente, tira da gente essa percepção do cenário aí como um todo. Então, nós vamos é, ter que trabalhar a partir de agora mais do que antes. E agora, sim, me falando falando aqui da me referindo à, à questão da, da pandemia, nós temos aí um momento que raro na história, que aliás é um momento que vai ficar na história, e que nós temos que nos, nos darmos cada vez melhor, apesar dele. Nós temos que fazer um trabalho que a nossa empresa supere e não se deixe levar pelo desânimo, não se deixe levar pelas dificuldades que esse momento da pandemia está trazendo para as nossas empresas. Eu circulo aqui... Por Belo Horizonte, estava circulando ontem por Belo Horizonte, e um dos pontos de vendas, uma, uma, um conjunto de lojas, de, de, de, de pontos de vendas, é, famo, famosos aqui de Belo Horizonte, circulando por ele ontem. Eu vi que todos eles, veja, um quarteirão inteiro, todos eles estão fechados, abandonados. Não é que o cara fechou por um tempo e agora ele vai. É, voltar, não, ele fechou, abandonou, vende-se, outros nem isso, já estão lá com um tapume na frente, é, e vários pontos da cidade, vários, e olha que Belo Horizonte foi uma das que menos sofreu com a pandemia, né? foi que melhor administrou a pandemia. Então, é, o que está acontecendo? Se nós, empresários, se vocês, que são empreendedores, que são CEOs, que são é, é, donos de empresa, se deixarem levar por um desânimo, por alguma coisa nesse sentido, efetivamente o caminho já está traçado. Eu tenho sempre falado uma coisa, que é o seguinte, o não já está dado para todos nós. Né? Então você é parte do pressuposto que o mercado está dizendo não, que o concorrente está dizendo não, né? que muitas vezes é, os seus fornecedores estão dizendo não, mas nós temos uma coisa, o não nós já temos, nós temos então a força, nós temos que ter o poder, a capacidade de enxergar a, o cenário, enxergar um pouco mais o futuro, para que nós efetivamente possamos reunir força, né? possamos reunir a capacidade e o poder de enxergar o futuro. Trabalharmos com a, mesmo que a gente tenha hoje um recurso menor em função da própria pandemia que nós possamos é, reunir as forças mínimas necessárias para que nós possamos dar continuidade e dar, é, continuar com a mesma credibilidade de nossa marca. Quando as empresas efetivamente... Obrigado, Almeida. Um super abraço para você. Obrigado aí. né ah, É bom estar com você aí. Seja bem-vinda. Vamos trabalhar juntos. Heraldo, bacana também. Super abraço para você. Estamos juntos aí. Então, é, essa questão da, dessa transformação, ela tem que reunir forças. Nós temos que ter pessoas, que efetivamente, empresários, que vão fazer essa mudança. Nós estamos na hora da mudança. Nós estamos na hora, é, o final de um momento que foi doloroso para toda a população mundial. E sairmos dele. Quem mais forte do que o empresário, do que o empreendedor, para ter capacidade de levantar, de ser o iniciador desse processo de renovação no mundo. Todos os empresários, com aquela resiliência de sempre, aquela força intrínseca que todos nós temos, todos vocês têm, e cada um mais forte do que o outro. Então, esse é o momento. Então, essa transformação, ao invés de nós enxergarmos como um perigo, como uma preocupação, como alguma coisa... É, maléfica, alguma coisa que vá prejudicar o nosso trabalho, que seja o contrário. Tá? Que nós tenhamos um cenário e que nós, que nós possamos ser. E que vocês, no trabalho de cada um de vocês, no trabalho de cada dia, a cada produto, a cada unidade de produto vendido, a cada cliente atendido, a cada pequeno investimento feito, a cada negociação com o fornecedor, a cada propaganda que você faça, da mais simples possível, da mais barata possível, que ela seja efetivamente o início de um processo, o renascimento do processo. Eu acho que nós estamos no renascimento desse processo. Então isso é fundamental. E quem mais tem força? O governo está fazendo aquilo que é possível mas ele não tem a capacidade de entrar na, na, na microeconomia, que são as empresas, e falar, empresas, vamos trabalhar. Os empresários é que têm esse poder. E olha que poder. O poder de mudar os rumos. O poder de mudar os rumos da economia. Porque é em cada produto vendido, em cada propaganda que, um, que leva um cliente para dentro de um ponto de venda ou para um computador para fazer uma pesquisa, uma compra, é daí que começa a riqueza de um país. É daí que começa a riqueza de cada cidadezinha, de cada distrito, né, de cada cantinho aí desse, desse mundo todo. Então, é importante... É, e, e Boston né, tem todo um potencial que, ca, claro, que também sofreu bastante, mas o poder de recuperação é muito grande. Assim como eu, eu considero Belo Horizonte também e algumas outras capitais do Brasil, vão ter uma recuperação desse momento de pandemia muito mais rápida do que os outros. Mas isso só vai acontecer... Se vocês empresários, se todos os empresários, todas os, ah, os homens e mulheres de negócios fizerem é, uma mudança em si mesmas, né, em si mesmos e também nos, na sua equipe, na sua empresa, na sua forma de lidar com o mercado. Essa é uma questão que eu acho fundamental a força está com você, como diz o, o, o, o desenho né você tem a força e o marketing tem um papel, que é dos mais importantes nesse processo. Então, finanças é importante? Nossa, é importantíssimo. A logística é importante? Nossa, porque em logística eu consigo é, ser mais eficiente nas entregas, eu consigo ser mais eficiente na, na, na locomoção de, do, dos meus produtos, na redução é impressionante eu tenho feito alguns estudos nesse sentido, na possibilidade de redução de custos, e onde, à medida que eu reduzo custos, eu posso pegar o desse dinheiro que nós reduzimos aí e jogarmos é, para o cliente, né? e fazermos aí um trabalho de maior nível para atender aos nossos clientes. Então, é o momento de transformação. Marketing e transformação. Esse é o tema que a gente está falando hoje, que nós vamos trabalhar até o final do nosso encontro aqui. né? Então é, é determinante que você respire fundo. Você que é empresário, que é empreendedor, que está iniciando o seu negócio, respire fundo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Respire fundo e comece ponto a ponto, porta a porta que você esteja abrindo, balcão a balcão que você está, esteja tirando a poeira, material que você esteja tendo que, que comprar. Houve perda? Houve. Vamos registrar isso na contabilidade e vamos pensar agora nos ganhos. A gente não vive do passado, a gente vive do aqui para frente. E o agora, sendo bem administrado, o futuro, também, o futuro também tem mais chance. Deixa eu aproveitar que eu tossi aqui, deixa eu aproveitar e melhorar um pouquinho a altura da câmera aqui para vocês é, terem maior visibilidade. Deixa eu ver se ficou bom. Então, é, a transformação. Quando a gente fala em transformação, eu vejo é, uma coisa chamada confiança. Eu vejo uma coisa chamada esperança. E esperança é uma palavra interessante em marketing, né? Ela tem um, um, um, um significado, muitas vezes, aquele assim, ah, eu espero que... Né? Já essa, essa palavra dentro do mundo empresarial Ela tem uma outra expectativa Ela tem uma outra definição tá? A esperança é que você espera conseguir resultados Você vai fazer porque você tem a esperança Porque você está fazendo alguma coisa E espera que essa coisa dê resultado E se não der, Rogério? E se não der? Você deve fazer novas coisas Comentando ontem no programa do Freely. Né, toda quinta-feira, que, que eu participo lá com ele E ele, ele sempre lá nos dá um espaço lá Eu estava comentando, né? Uma das coisas mais importantes atualmente para o empresário Além da mente, além da inteligência, além da visão estratégica É fundamentalmente o suor Não é momento de ficarmos na sala de ar-condicionado É momento de nós trabalharmos e irmos para campo E eu sempre gosto dessa figura, né? Dessa figura que é a figura do vendedor com a pastinha na mão batendo de porta em porta. É, tem até filmes sobre isso. Isso é fundamental. É claro que hoje nós temos um mundo mais moderno que dificulta, é, que muda muito essa questão, a não ser alguns produtos aí, né? Como o Avon, etc., que ainda tem algumas estrat estratégias nesse sentido. Mas nós temos que buscar esse suor. Não conseguimos com grandes ideias, sem atitudes. Nós precisamos de atitude, precisamos de arte e precisamos de persistência. Então é isso que nós precisamos trabalhar. Então, a transformação está aí. Vamos trabalhar agora para que nós possamos ter mais sucesso ainda. Agora, a continuidade da nossa vida, da nossa empresa, e que nós possamos ter mais sucesso à frente. Eu quero comentar, começando já a falar um pouco mais diretamente sobre marketing, gente. Por que, que você não divulga melhor a sua empresa? Essa é uma pergunta que eu ouço muito aí nas palestras, nas consultorias. Como é que eu posso melhorar um pouco mais a minha comunicação com o público? Que tipo de, de, de comunicação eu posso fazer para obter mais sucesso? Né? Então, aquele negócio. Não existe uma única forma de comunicação. Eu vejo muitas empresas, é, Heraldo, e... e... E Almeida, eu vejo muitas empresas é, fazendo o seguinte, mantendo o mesmo status quo, né? mantendo a mesma forma de trabalho de muitos anos atrás. Eu vejo depois da pandemia, algumas empresas que não fecharam e que estão abertas, mas tem um problema ainda, elas já foram vitoriosas em não fecharem. né? Mas eu vejo que eu, eu entro lá e vejo que elas estão fazendo a mesma coisa. Fui conversar com o um empresário semana passada e falei assim com ele, qual a sua novidade? O que você está trazendo aí de inovador para você efetivamente buscar e garantir que os clientes que você teoricamente perdeu aí na, no período da pandemia, para trás não, eu vou continuar aqui, eles voltam naturalmente, quer dizer, essa tranquilidade, ela não é característica do marketing, o marketing a gente tem que trabalhar com um pouco mais de ansiedade, um pouco mais de sangue nos olhos, um pouco mais de sangue correndo na veia, porque é assim que a gente consegue fazer um trabalho vitorioso. então se você, imagina que a gente está vivendo um mundo em que é, ele está em transformação e vem aí novas gerações de, de compradores, né? Eu quero falar sobre isso. Vem aí novas gerações de compradores. E vem compradores com cada vez um grau maior de exigência, sabe? Um grau maior de exigência. Então, eu sou um baby boomers, né? Que nasci no ano 60. Então... Todo mundo que nasceu por aí, nessa época, antes ou um pouquinho depois, tem um formato de compra, tem um jeito de comprar, tem uma, um nível de exigência, uma experiência de vida e de compra, diferente da, da, da chamada geração X, do pessoal que veio depois aí da, da geração baby boomers, que é um pessoal que já está aí com seus 40 anos, né? Que é mais novo do que a gente, mas que também tem uma nova forma de teve, né? Quando chegou no mercado, uma, novas exigências, novas expectativas, inclusive, só uma curiosidade: novas formas de gerenciar. O gerente Baby Boomers dentro de uma empresa, aquele de 60 anos, ele é um gerente que normalmente tem um formato, tem um jeito de gerenciar. Agora imagine ele gerenciando o marketing. Não que seja ruim, porque tem muito, a maioria é muito boa mas você vai ter ideias, perspectivas e é, talvez até um, um, uma forma de atuação diferente do pessoal da, da chamada geração X. Depois vem um pessoal mais novo agora, que é grande parte da população, que é o pessoal da geração Y, pessoal aí de 20, 25 a 35, 38, 40 anos, que vem antes da turma dos 40 anos. Mais ou menos por aí. Então já um pessoal mais exigente. Já nasceu, né? Com, ou, com, ou, com a Microsoft já funcionando, ou logo depois que eles já estavam aí, tem a Microsoft e muitos é, já nasceram, né? Com, com tendo uma relação aí com o mundo digital. Então isso aí vai refletir na, no jeito de comprar desses clientes. E tem o pessoal que está chegando com toda a força que é o que a gente chama é, do pessoal millennials, que são a turma que está saindo agora aí das escolas e entrando, começando a arrumar o seu primeiro, segundo emprego, e que está efetivamente é, começando a entrar no mercado de trabalho. Esse é um público que tem exigências diferentes, diferentes. Por quê? Porque eles já nasceram com o notebook na mão, já nasceram com o celular, com o Apple, com o Samsung nas mãos. Então, eles já têm uma outra forma de enxergar a vida. E eles têm outras formas, é, outras formas de fazerem suas compras. Eles têm expectativas diferentes, eles têm um poder de compras diferentes. E isso, gente, é fundamental que as empresas se adaptem. Nós temos que nos adaptar e vender. Hoje, dentro de uma mesma loja, dentro de uma mesma loja da Apple, você vai ter, por exemplo, é uma adolescente de uma pessoa de 16, 17 anos, dessa geração milênios, você vai ter é, um senhor da geração X, você vai ter um, um, um, um rapaz da geração Y e vai ter é, um senhor Baby Boomers dentro de uma mesma loja. Como é que o meu vendedor vai atender? Perfis tão diferentes. Então esse é um desafio que nós temos que vencer aí na, nas nossas empresas. Fiquem de olho nisso, que você também vai ter entrando no seu computador, para poder na, na, no seu site, né, esse tipo de perfil. Então, esses, essa variedade de perfis. Então o que, que a gente pode entender? A gente pode entender que a forma de eu comunicar, ela vai ter que ser mais múltipla eu vou ter que identificar o seguinte vocês vão ter que identificar qual é o perfil específico do seu cliente qual o cliente que o perfil de cliente o tipo de cliente ou a quantidade de clientes que, que dura mais que que, que, que é a, a que forma a maioria do seu público-alvo e você vai direcionar para esse público é, uma boa verba de comunicação para você atingir a esse público normalmente o público mais jovem o que tem, a gente tem observado, né? Isso está ficando cada vez mais forte, é que eles estão tendo mais acesso às mídias digitais do que às mídias eletrônicas, a antiga televisão, o antigo outdoor, né? A antiga é, placa no ponto do, do ônibus, etc. Então, de repente, você precisa contratar um, a, a, um especialista para fazer um trabalho bem bonito de colocação da sua marca, né, dos seus produtos. É, através de um sistema digitalizado. Né? Você tem YouTube, você tem aí todas as formas e você pode ter um site. né? Você pode fazer parte de um marketplace também. O cliente coloca lá quer um tênis Nike, aí aparece as várias empresas que vendem tênis, tênis Nike. Vamos supor que a sua também venda, então a sua aparece lá como uma opção de preço. A gente chama aqui no Brasil de marketing place e acho que nos Estados Unidos também. Então nós temos que trabalhar é isso com bastante afinco né definir qual a melhor mídia e você nada impede de você também continuar na televisão porque a televisão ela atinge muito fortemente o público baby boomers atinge o público x e atinge também ainda um pouco o pessoal da geração y não é? então é, não tem uma resposta do tipo, ó oh, use essa mídia que você vai ter sucesso Vai depender do seu público-alvo Se a sua empresa trabalha, é, Heraldo, se sua empresa trabalha com um público muito jovem Aí está fácil de você identificar o perfil O pessoal que vende, por exemplo, na Timberland né, Você tem um perfil de público muito característico Não de idade necessariamente, mas de modo de vida então você vai buscar é, canais, você vai buscar meios de comunicação com esse público que satisfaça esse público, que esse público normalmente está acessando. É muito bacana que nós façamos um trabalho de comunicação de marketing. Então, muitas vezes o cliente me procura e fala, olha, eu tenho gastado um dinheiro imenso com, com comunicação de marketing, propaganda, publicidade, etc., é, com computadores, né, com sites, e não tenho conseguido resultado. Aí, normalmente, pelo que tenho observado, é que essa, essa empresa é, ela não está selecionando adequadamente é, os perfis dos seus clientes, para poder é, fazer uma, um direcionamento da comunicação para cada grupo maior de, de clientes. Ah, e aquele pouquinho de cliente que, que eu tenho, que, que não faz parte do meu segmento tão forte? Esse talvez você não atinja dessa forma. Então você tem que arrumar talvez outras formas de atingir. Mas a, o seu grande público, o seu grande público, ele talvez seja fundamental para que você direcione para ele a grande parte da sua verba de propaganda. E você, atingindo esse, essa parte maior do seu público-alvo, eles trazem pessoas que não são o seu público e, de repente, passam a ser seu público. Isso é muito bacana. Né? Então, essa questão da, da comunicação, ela é fundamental para que a gente possa atrair o cliente. Então, chegou o um momento, de novo, eu vou falar aqui, chegou o um momento pós-pandemia, que é o momento em que, nós temos que voltar a fazer um esforço de marketing para atrair os clientes novamente. Esses clientes estão ainda em casa, esses clientes podem estar no concorrente, esses clientes podem ter perdido o costume de ir no ponto de venda físico fazer compras, né? então esses clientes podem também estar um pouco desanimados de fazerem compras. Então, onde está o seu cliente? Essa é uma outra pergunta que me faz. Professor, aonde está, Rogério, aonde está meu cliente? Então, cabe a você, que é o um empresário, identificar o seguinte, aonde está esse cliente? Onde que eu vou achar esse cliente? Né? Então, esse, isso que eu comentei agora, no que se refere à questão da, das gerações, isso tem muito a ver. Né? Você pode identificar, a gente pode identificar que a geração... É, baby boomers pode estar um pouco mais em casa. Isso não é uma afirmativa, mas é né, um exemplo? Pode estar mais em casa. A geração, é, essa geração milênios que, é que é a garotada e tal, que está chegando no mercado de trabalho, provavelmente está circulando já mais. Está buscando já é, comprar novamente, recuperar aquele tempo que teve que ficar um pouco mais parado em casa, tudo isso. Então é fundamental que nós possamos identificar aonde está esse cliente e buscar esse cliente. Gente, o cliente nunca vai chegar e nos procurar, a não ser que nós sejamos uma grande uh, empresa internacional, como Apple, como General Motors. Então, como nós somos empresários que estamos começando, como você é um, um, um empresário já experiente, mas que ainda não teve o crescimento que você deseja, então nós temos que ir atrás desse cliente. O que eu oriento os meus clientes aqui, é que eles sempre procurem fazer um trabalho incessante, um trabalho, é, é, Almeida e, e Heraldo, é, e, e, e senhores, é, um trabalho é, é, incessante de buscar pessoas, de buscar o público. Será que esse público está no meu bairro? Será que esse público está na mesma cidade? Será que esse público está do outro lado do mundo comprando os meus produtos em Boston? Em Belo Horizonte? Essa procura ela tem que ser incansável. E é bom que a alta administração, você que é o titular da empresa, que é o dono da empresa, que é um gerente da empresa, que vocês... Se deem, né, é, peguem um tempo maior seu para procurar esse público. Pesquisem na internet, façam perguntas, criem, conversem, né, criem grupos, conversem com as pessoas para identificar o seguinte, aonde está o público que é, eu uma vez tentei of é, oferecer alguma coisa, consegui, mas esse público pode estar mudando. Então nós temos que buscar o tempo inteiro Identificar esse público e ir atrás dele Para que ele possa voltar a comprar da gente Deixa eu dar uma arrumadinha na câmera de novo, pessoal Só um minutinho A produção aqui vai me ajudar aqui Vamos ver se melhorou Qualquer coisa vocês me falam aí, tá gente? Vocês que estão com a gente participando aí Acho que ficou um pouquinho alto, acho que tá bom agora Então, veja bem eu preciso é, recomendar uma coisa, é fundamental que as empresas criem um diferencial, uma das formas de atrair clientes não é a preço só, o preço é um diferencial, mas um, preço, um, um, um diferencial fácil de qualquer outra empresa pegar você, o diferencial que você vai conseguir para atrair clientes é um diferencial na sua, no seu serviço, é um diferencial no seu pós-vendas, então essa é a questão. Aí vem aquela pergunta, eu vou perguntar para vocês. Qual é o seu diferencial? Pensem aí, em 30 segundos. Não, não precisa ser 30, não. Pensem aí, qual é o seu diferencial nesse mês de outubro que vai começar? O que você vai oferecer que está começando? Hoje é dia 2, são dia 2. Que dia que você vai é, é, começar o seu diferencial? Qual é o diferencial que você já tem, que você quer mudar e vai depois fazendo adequações nele? Será que a sua empresa tem o um diferencial ou a sua empresa está fazendo o mesmo trabalho é, que todo mundo faz? Aí você vai dividir, né? todo mundo dividindo os clientes ali. Lembre-se que nós temos o cliente, a gente não disputa o cliente só com o concorrente direto. Nós temos o chamado concorrente indireto, porque nós disputamos, vocês disputam, o, não, o, não o cliente que está indo para o concorrente ou não, nós disputamos também o chamado concorrente indireto. O cliente, ao invés de comprar um sapato, que é uma coisa que você não vende, você vende camisa. Muitas vezes o concorrente indireto é aquele, ele vende sapato, ele está com um sapato tão bonito e tem um atendimento tão interessante que o cliente deixa de comprar uma camisa para poder comprar um sapato. Veja, imagina quantos clientes passaram pelas suas lojas ou pelos seus sites nesse período agora Pensaram em comprar, entraram, podem não ter sido Você Não sei, tenho certeza que de vocês foi bem atendido Mas vamos ver outros exemplos aí né? Foi mal atendido, aí ele passou em outro lugar Que vende outro produto e pegou o dinheiro dele Que é o que a gente disputa com os concorrentes É pelo poder de compra do nosso cliente e ele comprou de outro, de outro, outro produto de outro que a gente não há. Então nós temos que nos preocupar com o concorrente direto e com o concorrente indireto, ok pessoal? Fiquem de olho nisso aí. E outra coisa que eu queria comentar com você sobre concorrente. E esse mundo está mudando, a transformação está chegando. Cada vez nós estamos tendo concorrentes mais concorrentes e concorrentes mais bem preparados. Uma dica é o seguinte. Conheça a você mesmo, conheça bem a sua empresa, conheça tudo que sua empresa faz, conheça tudo que sua própria empresa é, conheça seus fornecedores. Agora vai uma dica, conheça os seus concorrentes tão bem quanto você conhece a sua empresa. Olha o desafio, é isso que eu espero de vocês. Aí vem a esperança, é isso que você vai esperar da sua equipe de marketing nós precisamos conhecer o concorrente nós precisamos conhecer as ações dos concorrentes o que, que eles vão fazer gente isso é possível isso é legal eu vou conhecer eu vou visitar a loja eu vou perguntar os meus clientes vou perguntar para os clientes deles eu preciso conhecer saber o que, que ele faz vou comprar dele olha que coisa estranha né Para saber o que, que ele faz como é que ele atende e eu vou... para que isso? Para eu fazer melhor. Eu não vou fazer nada com ele. Eu vou apenas superá-lo. Eu vou apenas oferecer um nível de atendimento, um nível de produto, uma estratégia de marketing, de comunicação, mais eficaz do que a dele. E aí vem o caminho do sucesso. Né? Então, é importante conhecer o seu cliente, o seu concorrente, Tão bem quanto você conhece a sua empresa. Outra questão que eu já falei aqui no programa passado, que eu quero refletir, também sobre concorrência. É aquela questão do oceano azul e do oceano vermelho. Né? Daquele mercado super disputado, mercado disputadíssimo, todo mundo... Né? E o mercado que ainda não foi devidamente explorado. Será que não vale a pena você também fazer um estudo de um mercado que ainda não é bem explorado e que você tem competência e tem os recursos para de repente oferecer e entrar, oferecer um produto, e entrar nesse novo mercado, que a gente chama de oceano azul, ou seja, não tem outras, outros tubarões já explorando, porque você achar um mercado novo para explorar é muito importante, e muitas vezes esse mercado está aos nossos olhos e a gente não vê, e a gente não percebe, né? então é importante isso aí eu queria comentar com vocês outra pergunta que o pessoal faz muito a uh, pra gente aí nas palestras é sobre como é que mede o sucesso de marketing da empresa então o, o sucesso de marketing ele é o nosso grande objetivo porque dentro do sucesso de marketing para se ter sucesso em marketing já vou dar uma dica tem que ter sucesso em vendas porque vendas é o produto final de todo um trabalho de marketing. O professor Peter Drucker fala um negócio engraçado, interessante. Ele fala o seguinte, ele fala que o trabalho de marketing é tornar o produto e a, a marca da empresa tão fortes, tão, tão queridos pelos clientes, que a atividade de venda se, se dê naturalmente, sem esforço de vendas. Quando a sua empresa tiver que é, fazer muito esforço de vendas para poder vender produtos e serviços, pode saber que está tendo alguma falha no seu marketing. As vendas, se eu tenho uma empresa que faz uma comunicação bacana, que faz é, uma pesquisa dos concorrentes, lembra? Que faz uma pesquisa clara sobre onde estão os clientes, quem são os clientes. Isso naturalmente vai fazer com que a empresa ofereça aquilo que esses clientes querem. E é aí que você vai ter sucesso em marketing. Eu anotei uma outra coisa aqui, né? Está é, na hora de fazer agora, por exemplo, que está acabando aí a pandemia, o retorno às promoções. Então, preparem-se aí para vocês até o final do ano começarem a fazer algumas promoções de vendas, algumas promoções de lançamento de produtos. Se, se, se vocês forem esperar, o, se as empresas forem esperar as coisas melhorarem primeiro para depois eu tomar posicionamentos, alguém vai tomar posicionamento na sua frente e vai levar o seu cliente. Então nós temos que arriscar. Lembra da esperança? Nós temos que ter capacidade de acreditar que, em fazendo um esforço de marketing agora, eu vou ter sucesso logo, logo. Então não dá para esperar que as coisas aconteçam. Faça o seguinte: é importante que vocês é... Almeida, por exemplo, Almeida trabalha numa empresa. Se você quiser colocar aí Almeida, pode colocar. Ela fa faz um trabalho <cười> E a empresa está aí, não pode, a empresa dela tem certeza que não está aí de braços cruzados, etc., esperando que as coisas melhorem. Quem faz as coisas melhorar, né? As coisas melhorarem é a própria empresa. No meio de uma de uma de um monte de empresas fechadas, desanimadas, acinzentadas, coloque luz na sua empresa, pinte a sua placa, sabe? Faz aquele negócio de, de, de chamar a atenção do cliente, vai passar, vai ver, aquela empresa ali já está funcionando, já está com todo toda uma energia. De... O cliente sente essa energia. Outra coisa, motive a sua equipe de vendas. A sua equipe de vendas. Ela é o, o, o reflexo do que sua empresa vai ter de resultados. Uma equipe de vendas apagada, triste, desanimada, vai fazer vendas ruins, tristes, apagadas, pequenas. Então, tem que ter um, um processo de... Alguém tem que fazer aquele, aquele, aquele tic né? e iniciar um, um, um novo momento. Esse é o momento e esta é a hora. E começa hoje. Por que não? Então vamos preparar o, material, o pessoal, né? vamos ter os produtos, vamos fazer aí a, a, a readequação dos produtos nas gôndolas, vamos é, lançar, rever os produtos que estão sendo oferecidos aí no seu site. Eu tenho visto, eu olhei um site ontem, é, um site famoso, que grande parte dos produtos deles está esgotado. Então você tem lá 10 produtos e 50 esgotados falta isso aí chama isso aí a gente chama de ruptura a ruptura é um dos é uma das coisas que os clientes mais odeiam eu escolhi o tênis falei nossa vai ser esse opa tá tá é, já, já está encerrada já estão encerradas as vendas produto não tem então quer dizer aí o cliente praticamente ele vai sair daquele daquele site então é a hora da gente um momento perfeito de você repensar o seu estoque de você eliminar ou fazer promoções de vendas para aquele estoque que você vê que realmente não vai ter mais um sucesso ali de vendas. Então faça promoção, faça giro do seu estoque para você ter dinheiro para poder renovar esse estoque. Tudo isso é fundamental, né? Então é hora da gente fazer propaganda para atrair novamente os clientes. Dentro daquela, daquela linha que eu falei com vocês no início do programa, né? Vamos identificar o público, etc., utilizar a mídia mais adequada para isso tudo. Olha, gente, a mídia, a mídia digital hoje está um preço muito bacana, né? Os canais aí digitais, como o próprio negócio fechado, etc., a, a, a, a televisão, a rádio, tudo isso são meios mais fundamentais, mais interessantes, mais importantes das empresas acharem seus clientes, né? E dependendo daquilo que eu falei com vocês, das gerações, né, outra coisa, observar o seguinte, quem são os clientes que compraram até agora na minha empresa, e se esses clientes podem fazer a recompra, ou se os clientes que estão hoje nos seus registros aí, já são clientes que efetivamente estão recomprando, já fizeram compra uma vez, duas vezes, três vezes, vá atrás dele, fala, cliente, ó, você, estou vendo aqui que você é um cliente que já comprou duas vezes, três vezes, quatro vezes com a gente, vem aqui que você vai ter 5% de desconto, que você vai ter uh, um atendimento especial, etc. Tudo começa por esse estudo que você vai fazer das sua, dos seus próprios clientes. Então você vai chamar novamente os clientes que já são seus clientes, da recompra, e você vai atrair novos clientes com inovações, com um atendimento de alto padrão, um site de última geração, que não é tão caro assim, a gente tem que tirar, é, fazer é, economia, reduzir custos de outras áreas internas, para que a gente possa pegar esse dinheiro e jogar é, em marketing, para que o marketing possa, de uma maneira competente, obviamente, atrair novos clientes, o que vai trazer mais recursos. né Aquilo que eu falei, todos os recursos vêm de fora da empresa. Dentro da empresa, o que existem são só custos. Então vamos reduzir esses custos e vamos olhar para fora da janela da empresa. Vamos buscar os clientes onde eles estiverem. Vamos olhar esses clientes e buscarem uh, esses clientes no horizonte. Ver onde eles acumulam mais. Ir lá e fazer propaganda lá. E fazer uh, um trabalho de, de, de comunicação perfeito com esse público. E buscar novos públicos, é claro. Outra pergunta que o pessoal faz muito também nas palestras e comentários, que eu quero passar para vocês aqui hoje, é a questão é, do, do atendimento e da é, qualidade do nível de relacionamento das empresas. Vejam, eu escrevi um artigo é, para o jornal aqui do Brasil, que eu escrevo sempre, vai sair domingo, eu já vou adiantar para vocês, já vou dar um spoiler para vocês aqui. A questão da inteligência artificial. Eu tenho um pouco de preocupação, muita preocupação, diga-se de passagem, com a questão da inteligência artificial. Você liga para algumas empresas e vem a inteligência artificial para te atender. E essa inteligência artificial, o que, que ela faz? Ela faz um atendimento mecanizado, artificial, e quando você faz alguma coisa fora daquele padrão, ela te joga para um atendente, né, para um ser humano para te atender, e acaba no final desse processo que o cliente ainda fica perdido, tão perdido quanto antes. Trabalhei a vida inteira com telemarketing, desde a época que o telemarketing era aquela coisa manual, de, né, até hoje, e eu tenho visto que os clientes não estão felizes, a geração é, essa geração Millennials talvez esteja um pouco, se dê um pouco melhor. Mas a geração X e Y, principalmente, são pessoas é, já maduras, etc., elas não têm tempo para esperar. Né? Muitas vezes o que era para ser um processo de, de aceleração do atendimento tem sido uma coisa muito ruim. No Brasil isso é verdade, e eu também estive aí e vi também algumas experiências, tive também algumas experiências que não me pareceram tão inovadoras. E você, você como empresário pode ser o primeiro, um dos primeiros a fazer isso. Né? Então muito cuidado com, o chamado, com a chamada inteligência artificial. Nesse artigo que eu escrevi, eu chamei de semi-inteligência semi-artificial. Porque você não tem realmente um atendimento que é completamente, é, completamente, é, é, completamente artificial. Né? Ele muitas vezes depende de uma pessoa e tem um processo burocrático nesse atendimento, muitas opções. Nós precisamos de atendimento mais intuitivo que qualquer pessoa, uma senhorinha de 80 e um menino de, de 15, de 14, 15, possam ser, se sentir à vontade ao fazerem uma reclamação de uma empresa de, tele, de, de telefonia, ou uma empresa de sinal de internet, etc., ou uma pós-vendas, etc. Ainda há, eu acho, eu, eu, eu coloquei ainda na, no artigo, que há uma necessidade fundamental das empresas repensarem isso. A tecnologia não melhora nada no marketing. É, o que melhora no marketing é a inovação. Inovação para o cliente. Ah, Rogério, mas de onde vem a inovação? Vem da tecnologia. Mas o cliente não quer saber de tecnologia. O cliente quer saber de conveniência. Ele quer saber de ser feliz em, com, uma, com 30 segundos, com um, apenas uma, uma, uma, te, um, uma tecla, ele resolve o problema de reclamação dele ou um pedido de ampliação da, da, da, do sistema de, de sinal dele em casa. Então, tecnologia, tem empresas comprando tecnologia, mas esquecendo que ele só vende inovação. Inovação é uma coisa, tecnologia é outra. A inovação depende muito da tecnologia, além de, de, de depender também da arte. Vocês sabem que um vendedor, né, uma pessoa, um ser humano, né, ele pode ser uma arte tão interessante ele pode ser um profissional tão competente que ele faça um atendimento de altíssimo padrão que todo mundo queira comprar numa loja ou queira ser atendido por ele de alguma forma e você tem aí né a, a o atendimento totalmente artificial ou semi artificial que muitas vezes o artificial não dá conta de resolver um problema e manda para uma pessoa que muitas vezes não está preparada, porque ela fica lá esperando que o sistema artificial resolva. Eu acho que está havendo uma confusão muito grande nisso, queria ouvir a opinião de vocês tá? é, sobre isso, mesmo em, em países desenvolvidos, porque aquele negócio que eu falei, tecnologia é uma coisa, inovação é outra, é muito mais difícil inovar, inovar no marketing é complicado. O que, que eu faço? Eu quero inovar, eu vou lá em tecnologia e falo, tecnologia? Que tipo de facilidade você tem para eu atingir esse determinado grau de satisfação no cliente? Aí funciona. Aí funciona. Pegar uma tecnologia, jogar no computador e falar agora o atendimento vai ser feito por esse computador, por esse robô, não tem deixado os meus clientes, não tem deixado o cliente de vocês felizes. Pergunte para os seus clientes como é que está o seu atendimento semi-artificial. Se você não tem ainda... Melhore o seu, o seu atendimento, o seu relacionamento com o cliente no ponto de venda ou em outro, de outras formas, é, por telefone, etc. Melhore esse atendimento. Veja com o seu pessoal o que, que eles sugerem para melhorar essa, esse, esse, essa qualidade desse atendimento, desse relacionamento. Ah, Rogério, mas hoje eu estou pensando em, já estou investindo aqui em um processo de inteligência artificial. Pô, bacana, supimpa, excelente, mas não se esqueça que a, a inteligência, ela não é totalmente inteligência e nem é totalmente artificial. Então, tem que tomar cuidado para você não jogar a para o cliente, né, dentro de um mundo, dentro de um não jogar o cliente dentro de um mundo que seja muito artificial, porque as pessoas não querem também essa artificialidade nos seus contatos. O ser humano tem necessidade de contato humano. Ah, mas a empresa ganha muito mais porque temos milhões de atendimentos. Claro, tudo tem um limite, mas temos que ver o seguinte, qual é o resultado final? Os clientes estão satisfeitos? Então vai uma dica, vamos avaliar, vamos analisar o tempo todo a satisfação ou não dos nossos clientes. Para que nós possamos uh, identificar se eles estão felizes com a forma de atendimento artificial que eu estou dando. Se não tiver... Chame o pessoal lá da TI, chama o pessoal da, do marketing, vamos sentar e conversar. Onde está tendo a falha no nosso atendimento artificial? Isto é uma questão que pode definir as vendas, pode definir a, o fortalecimento ou não da sua empresa. Tá dando para entender, Almeida e Heraldo? Tá, tá tranquilo? Então, quer dizer... É... Esse é um trabalho que nós temos que pensar. O marketing, ele tem tecnologia associada à arte, ele tem métodos, metodologia associado à arte e tem um processo chamado planejamento. então Cabe a você empreendedor que está começando, a você empresário que já tem uma empresa, o tempo todo assumir esse papel de profissionais de marketing e ter essa mentalidade de marketing. O tempo todo se questionarem, o tempo todo questionarem a qualidade da própria empresa para saber o seguinte, o que, que o meu cliente acha do meu atendimento? O que, que o meu cliente acha do meu, da minha forma de relacionamento? O que, que o cliente pensa da minha pós-vendas? Pós-vendas é um problema que tem o marketing tá, tem um desafio para o pessoal de marketing. Porque normalmente o pós-venda de muitas empresas ainda não é bom. Tem uma estrada muito longa a ser percorrida pelas empresas para atingirem um sistema de alto nível, efetivamente de alto nível, ah, no, que, no, que, no que concerne essa questão do pós-venda. O pós-venda é que gera credibilidade. Comprei, não gostei, a empresa facilita a minha troca. Comprei, não fiquei feliz, a empresa facilita a minha troca. Sabe o que, que acontece? Eu vou e compro de novo, porque eu sei que aquela empresa, eu posso confiar nela. E algumas organizações fazem o seguinte, elas dificultam o pós-venda, dificultam a troca com medo de, de terem perdas. Essas perdas não acontecem na hora, mas elas acontecem na mente do cliente depois de um ano, dois anos, que eles vão abandonando aquela empresa que eles sabem que não podem confiar se ele tiver qualquer problema. Resolva primeiro o problema do cliente. Internamente, você pode contabilmente, inclusive, já colocar ali um valor, já falei isso aqui, colocar um valor de perdas por um cliente ou outro que faça alguma coisa de má fé, etc. Isso tem que estar dentro da sua contabilidade. Mas a grande parte dos seus clientes vai adorar saber que pode contar com a sua empresa. Né? Então, é, uma outra coisa importante. Por mais que a gente esteja artificializando o atendimento, etc. Nós temos muito, nos Estados Unidos, aí em Boston e aqui no Brasil todo, nós temos muito atendimento pessoal ainda. E esse atendimento pessoal ainda é sofrível. E o que, que acontece? As pessoas, os vendedores, são em si né? só preocupam consigo mesmos. Eles não têm treinamento, capacitação, não conhecem os produtos, não acompanham os clientes nas suas preocupações. Eles são vendedores, eles não são o que deveriam ser. Seriam consultores, facilitadores da vida do cliente no ponto de venda. Aí eu pergunto: a sua equipe está preparada para isso? Então é fundamental que você, lembra daquele, daquela verba que eu citei, ó, vamos usar uma verba para comunicação direcionada, bem direcionada, vai dar resultado, e uma outra pequena verba, vamos usar para preparar, para deixar a sua equipe de relacionamento com o cliente, direta ou indiretamente, que se relacionam com o cliente, do nível mais alto possível, vamos deixá-lo num nível mais alto possível, para que é, você tenha... É, vamos lá, vamos torcer que você tem uma inteligência artificial de alto padrão E que você tem um atendimento humano de altíssimo padrão Então se você juntar essas duas forças, essas duas estratégias de relacionamento A sua empresa vai, vai alcançar esse sucesso em marketing Lembre-se, o mundo está em transformação Então nada é tão lógico, nada é tão óbvio Nós estamos vivendo um mundo, um mundo né, de multiplicidades de quereres, de multiplicidade, de necessidades e de desejos. A nossa empresa hoje tem que ser muito mais é, dinâmica do que já foi. Ah, mas eu, é, eu já ouvi isso, né? Ah, mas eu tenho 30 anos que atuo dessa forma e sempre deu certo, pois não pode não dar amanhã cedo. Pode ser que amanhã cedo você não abra as portas. Muitas empresas, eu tenho visto aqui, muitas empresas de grande porte fechando as portas. Sabe por quê? porque elas não se atualizaram, elas não reconheceram que tem um mundo em transformação. Você está lembrando aí de várias empresas, aí nos Estados Unidos, aqui no Brasil, você também que está assistindo, várias empresas que quebraram. Poderia citar aqui duas mãos, em poucos segundos aqui, de empresas que eram poderosas e que quebraram. Teve um exemplo aqui no Brasil, o Carrefour comprou a Macro. A Macro, a macro era uma atacadista super... É, é super potente, super forte. Então, quer dizer, à medida que não há uma evolução, né, a empresa que evolui, compra barato, barato entre aspas, né, compra, né, assume as empresas que estão ficando para trás, que tinham um nome forte. O que, que a empresa faz? A empresa compra... Não é? de, a, é, a, se apodera daquele daquela marca forte Utiliza durante um certo tempo Depois ele transforma aquela ex-marca forte Na sua própria marca E vai crescendo assim Então não tem mais é, Não vale mais gente essa, Esse argumento de que a empresa era poderosa E que agora Essa empresa é, é, não precisa mudar Porque ela sempre foi uma empresa forte É uma frase que eu tenho uma preocupação muito forte com ela Sabe qual é? Nós sempre fizemos assim Assim mesmo. Isso não dá nem para o nem pro cabeleireiro, nem para o barbeiro, nem para o cara do açougue. Tem que mudar. Nem para o cara que vende pipoca. Hoje quem compra, quem compre, vende, quem compra pipoca na rua é diferente de quem comprou pipoca há 10 anos atrás. Então até esse cara tem que mudar. Até o sabor da pipoca tem que mudar. Então as empresas precisam trabalhar com essa inovação. E uma outra coisa. Reduzir. Todo dia você dá um corte numa parte da burocracia. A burocracia é uma das coisas que o cliente acha insuportável. Vamos ajudar o cliente, vamos trabalhar do lado do cliente, vamos facilitar a vida do cliente. Vamos deixar que a burocracia seja tratada pelo nosso sistema de digitalização, que a burocracia... Fique nos computadores, que a burocracia, fique nos, nos apps, etc. Para o cliente, nós, vocês têm que ter soluções. Para o cliente, você, nós todos, temos que ter uma vida mais feliz. que é isso? Vida mais feliz? Exatamente. O que o marketing busca? Tornar os clientes mais felizes. E isso é que faz com que as coisas efetivamente tenham sucesso, as empresas efetivamente tenham sucesso. Não adianta a gente fazer um trabalho que deu certo há um ano atrás e agora achar que ele vai dar. Todos os dias, vocês, ao deitar, vocês empresários, vocês empreendedores, vocês estudantes, ao deitarem, já pense o seguinte, o que, que eu posso mudar, o que, que eu posso atualizar na minha empresa amanhã. Quando você abrir a porta da sua empresa, quando você... É, fica 24 horas, mas né? quando você ligar lá o seu computador para ver como é que estão os resultados do seu site, né? já pense em mudanças, a mudança faz parte da realidade atual, sempre fez parte da, da humanidade, mas agora a mudança é muito mais rápida, a mudança é voadora, né? todo dia de manhã ela dá uma voadora no peito da gente, no seu peito, no peito do, né? os clientes estão cada dia mais exigentes. Cada dia eles têm um poder de compra, eles querem saber como esse dinheiro, como essa capacidade de compra, como esse produto, como essa empresa pode me fazer mais feliz. Como ela pode me oferecer maior conveniência. Esse mundo em transformação está assim. Vocês perceberam, do que pelo que nós falamos aqui hoje nesse nosso programa, nós falamos de transformação e falamos de mudanças em marketing. O tempo todo nós falamos de mudanças, mudanças e mudanças. E quem não tem ainda uma parte fundamental, uma parte básica, é hora de fazer, não é? dar atenção maior ao marketing, dar atenção maior a vendas, dar atenção maior ao processo de propaganda, publicidade. Ok, Heraldo? Ok, Almeida? Ok, público? Vocês todos, vocês empresários aí, né? É, sempre buscar ampliar a sua empresa, modernizar a sua empresa e modernizar a sua forma de relacionamento com o público. Como o seu público era atendido ano passado? Como o seu público quer ser atendido hoje? E provavelmente, como esse público quer ser atendido agora no início de 2021? Só para dar uma data assim. As pessoas estão mudando o seu comportamento. E esse comportamento tem que ser... É assumido pela empresa. A empresa, então, que entrar em conflito com esse novo comportamento, ela vai simplesmente perder o cliente. Por isso que eu falei na palavra esperança. Crie a sua esperança. Espere não é, que você venha a ter sucesso. E para você esperar que você tenha sucesso, você precisa ter aquilo que eu comentei. Você precisa ter é, é, a execução das coisas, você precisa efetivamente fazer as coisas acontecerem, você precisa tomar atitudes, você precisa ter arte, que é essa questão aí do marketing, essa questão de você conhecer as coisas, de você conhecer novas metodologias e a busca de resultados que sejam um sucesso para a sua empresa. Ok, pessoal? Vamos ficar por aqui hoje, já falamos aí por uma hora, espero que vocês tenham gostado, obrigado aí a todos que estão nos assistindo, a todos que estão aí na, na, na TV Negócio Fechado, a todos que estão aí direto aqui com, com a gente, a todos que estão na Rádio Negócio Fechado. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês. E, por favor, eu já deixei aqui os contatos com vocês. Façam contatos, tirem dúvidas, sugiram é, novos, novos assuntos para os próximos programas. Sempre estaremos juntos aí. Ok, pessoal? Um super abraço a todos, tá? Tudo de bom, hasta logo, hasta pronto. Um abraço para todos, tchau, tchau.